hoje é natal hoje é 25 de dezembro e eu vou contar para vocês uma belíssima e excelente história sobre o nascimento de Jesus como tudo começou tá bom como tudo começou o natal então tá gente vamos lá em Nazaré morava uma jovem Maria que estava noiva de um homem chamado José um dia o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe contou que ela tinha sido escolhida para uma missão muito especial. Dar à luz a um salvador do mundo. Oi Maria, tudo bom? Eu você. Eu estou bem, você? Estou bem, venha aqui avisar que você está grávida, você vai ter um filho, um filho de Deus. Maria perguntou como isso seria possível, visto que ela ainda era virgem. O anjo explicou para ela que o bebê seria concebido do Espírito Santo e seria filho de Deus. Oi Maria! Oi. José, eu tenho uma notícia. Eu estou grávida. Grávida. Quando José descobriu que Maria estava grávida Ele quis desfazer o noivado Deus enviou um anjo a José em sonho Para lhe explicar a situação O menino deveria ser chamado Jesus que Significa o Senhor salva Porque ele salvaria as pessoas do pecado Vê. Estou aqui. Vim aqui avisar para vo é, você que a Maria, sua esposa, está grávida. Ela vai dar luz a um filho de Deus. É. O nome dele será Jesus. Um mês depois, Maria e José finalmente se casaram. O oh, rei. Hey. Oi, fala. Preciso falar um okay. negócio para você. Fala logo, tô sem tempo. Certo, é que. Os povos. É, os povos estão dizendo que vai nascer o Filho de Deus. O nome dele é Jesus. O tal de Jesus, né? Ah, tudo, tudo bem. bem, tchau, tchau. Me chamou, rei. Hey. Eu quero que você acaba com ele. É pra já. Oh, oh, oh, oh, oh. O rei começou a ficar muito revoltado ao saber que vai nascer um novo rei. José. Oi. José, eu não tô mais aguentando. Eu, eu acho que o bebê já vai nascer. Calma, vamos ter, é, vamos ver se a gente acha algum abrigo pra gente ficar. Vamos. Você vai Bom. aguentar sim, você consegue. Confia em mim. Vai. Vem, ó. Vamos procurar algum abrigo aí. Vê se a pessoa deixa a gente entrar. Cadê esse menino? Ele devem cair em alguma dessas casas. Algumas horas se passaram e José estava tentando procurar algumas casas, ver se a pessoa deixa é, o casal entrar pra dentro de casa e infelizmente eles recusaram. O que é? O que é que é? Fala! É, Você viu um casal por aí? Não, nunca ouvi falar! Magos no Oriente viram uma estrela especial que significava o nascimento de um rei em Israel. Eles foram para Jerusalém e perguntaram pelo novo rei. O rei Herodes fi ficou preocupado, mas fingiu querer adorar o menino e descobriu que iria nascer em Belém. E o rei Herodes ficou muito revoltado. Dois dias se passaram e ele recebeu muitas e muitas coceiras na pele. Algumas horas depois, o guarda descobriu onde está Maria e José, só que ele perdeu o equilíbrio e caiu. Os magos seguiram a estrela e encontraram o menino. Eles adoraram Jesus e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Em um sonho, os magos foram avisados de não voltar para Herodes, por isso foram para casa por outro caminho. Quando Herodes descobriu que os magos não iriam voltar, ele ficou muito irado e mandou acabar com todos os meninos com menos de dois anos nas redondezas de Belém. Nossa, os três magos não apareceram. Então, eu vou fazer coisas malvadas aqui na cidade. E até mesmo com as crianças de dois anos. Mas antes disso, o anjo Gabriel avisou do perigo e a família fugiu para o Egito. O Rei Herodes vai acabar com todas as crianças menores de dois anos e eu preciso que vocês viajem pro Egito. Maria, a gente, a gente tem que cuidar do nosso filho. A gente tem que proteger. A gente tem que proteger, Maria! Sim, vamos! O mês se passou e o rei recebeu muita, mas muita coceira que ele acabou não resistindo e acabou falecendo. Depois que Herodes morreu, José, Maria e Jesus voltaram para Nazaré, onde Jesus passou sua infância. Jesus cresceu e, anos mais tarde, cumpriu o propósito para o qual tinha nascido. Ele se tornou o salvador do mundo. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Bom, o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Natal significa nascimento. O nascimento de Jesus foi um evento muito importante para todos nós. O Natal é a data oficial em que a maioria dos cristãos celebram o nascimento de Jesus. Bom pessoal, essa história vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e, e ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente nos comentários se você gostou desse vídeo e entra no meu servidor do Discord que o link vai estar na descrição. Se você quiser entrar no meu grupo do Roblox, o link também vai estar na descrição. E se você quiser me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar na descrição. Se você quiser me seguir no Instagram, o link também vai estar na descrição. Então, obrigado a todos por ter assistido essa linda e maravilhosa história até o final. E é isso. Falou, galera.